pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Branco. bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez isso aqui eu vou estar ensinando a baixar o emulador de Playstation 1, que foi pedido por vários pessoal da ilha. No vídeo anterior que eu postei, que foi a parte 2 do Shiprider, que é esse aqui. Tá executando, o emulador é esse. E eu vou estar abrindo algum jogo aqui só pra testar. Com um ISO, área de trabalho, nova pasta e... Deixa ele aqui já na hora de trabalho. Já vou abrir ele. <risos> Bom, aí está. Dois S aqui pra fechar. Agora vamos lá. Pra mim tá baixando ele eu tenho que entrar nesse site aqui, que tá na descrição. Vou clicar em baixar fechar a janelinha ali free download vai baixar bem rápido baixo beleza aí você pega esperar só sair aqui como foi rápido ele lembra um pouco ah você não foi inscrito no canal se inscreva, clica, clicando aqui. E clicando no sininho. Vou trocando de canal para vocês poderem ver. Aqui é, clicando nesse sininho. virar é, notificações para esse canal. favor Beleza. Vou estar tá voltando para lá. Tá, assim que você fez o download, você escolhe a pasta que você quer extraí-lo. Que no caso eu já extraí pra minha área de trabalho. Que está aqui. Primeira vez que você abrir ele, ele vai... Vamos ver se vai aparecer as configurações. Não, provavelmente ele já vai vir do jeito que eu deixei o meu já configurado. Mas caso você queira configurar, você executa ele. Vai em config... Não, config não. É, isso, config, vídeo. Aqui você arruma a resolução do window mod, window mod e full screen. Eu deixei aqui do tamanho do meu monitor. Color depth 32 bits. Aqui você não mexe, não mexe, não mexe, e não mexe. Aqui é o limite de FPS que você pode deixar. Vou deixar 1000 aqui, deixa deixar limitado. É bem leve, então não vai... Já, então deixei a 1000 FPS. Vou deixar 120. Não, na verdade é de 10 a 200. Vamos deixar 200 então. Ok, aqui não precisa mexer mais nada. Só dá um ok. Beleza. Configurações. Aqui você vai em Gamepads Port 1 Pad 1. Se você tiver um joystick, vai ser mais fácil você já vai apertar os botões. Aqui você escolhe o tipo de controle. olha lá, DualShock, digital, mouse. Eu não vou mexer porque está na minha configuração, mas aqui você pode estar tá escolhendo o tipo de controle. Olha. DualShock é do PlayStation 2, Dual Analog é do PlayStation 1. Com o analógico, né? Nanco é o da Nanco. E por aí vai. Então vou deixar o meu do jeito que tá. Dá um OK. A ISO, como funciona? Você vai ter que entrar nesse site. Deixa eu abrir aqui. Callroom.com Eu acho que é isso. Isso, callroom.com Espera ele carregar. Agora vamos lá. Pesquisar rooms. Você vem aqui e pesquisa. Por exemplo, crash. Hum, aqui vai aparecer todos os crashes que existe. Crash Bandicoot. Aqui é um, é o primeiro. Baixar agora aqui. Aqui, deixa eu ver, skip offer. E ele vai baixar. Se você clicar aqui, ah oh não, eu já cancelei. Se você clicar download agora, você vai baixar um vírusinho junto. Então você clica skip, é, skip as, yes, alguma coisa assim, eu não lembro o que, que é. Que você vai estar tá pulando. E aqui vai baixar rapidinho. Como vocês podem ver, eu já estou, já estou extraindo o crash. Assim que extrair, eu vou estar tá abrindo o emulador de novo. Eu fiz um atalho e joguei ele para a área de trabalho. Mas ele está aqui, ó, EPSXE. Bom, eu abro ele, executo, vou em File, Run ISO, e eu venho aqui, escolho. ou Crash, que eu quero Crash, abrir. Bom, essa ISO parece que está corrompida. Vamos ver. Hum, não. Vamos ver de novo. Sim, essa is está corrompida. Bom, então vamos abrir o Ship Rider, né? Só guardar um pouco. E ele vai abrir. É bem fácil, caso tenha alguma dúvida, comente aí embaixo. É, se não funcionou, me, me diga por que, que não funcionou, qual erro deu, que eu vou estar tá ajudando. E eu vou estar tá deixando o link na descrição também do Shiprider, uh, o download dele. O mesmo que eu usei pra baixar, esse crash veio corrompido, eu não devia ter baixado ele, eu devia ter baixado o, o Bandicoot Que acho que também eu posso ter baixado até a ISO do Playstation 2, eu devia ter baixado errado Mas... Mas, é... Eu vou estar deixando na descrição, junto com o download do programa, que é o EPSX E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, favorite e se inscreva no canal Falou e até a próxima